de skins e de caixas do CS, explodiu irmão, explodiu. Eu fiz um vídeo onde eu comprei mil caixas do CS no caso essa daqui. A Fracture Case E eu falei que eu voltaria pra analisar Como que tá a situação das caixas Do CS e eu tô espantado Eu comprei mil caixas e em 15 dias vocês já vão ver O resultado, tá? Eu comecei a comprar essa Fracture Case No dia 31 de março De 2023 E não foi por causa da Devil Prince Steam Ou da AK legend of Anubis E sim por causa dos itens especiais raros Que podem dropar aqui nessa caixa Eu achei que poderia ser uma boa, já que aqui dentro Dropa Skeleton Blue Jam. Então, achei que fosse um bom motivo investir nessa caixa, devido ao drop mais raro ser uma Skeleton Case Hardened Blue Jam, com esse pattern aí 403. Essa faca vale mais de meio bilhão de reais. E por esse motivo, eu decidi investir na Factory Case em vez de outra caixa. Partida já começou! Precisamos de alguns tipo disparos ah, Apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha! Esta granada pode acabar com essa partida! Olha só pra isso! <risos>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 Eu comprei mais ou menos mil caixas no período de 24 horas Do dia 31 de março até o dia 1 de abril E pro meu espanto, não só a Fracture Case Mas todas as outras caixas do CS Continuaram subindo muito de preço Galera, analisando aqui o gráfico, tá? Pegando o último mês A gente tinha lá no dia 17 de março Essa caixa valendo 1,80 No dia 31, que foi quando eu comecei a comprar Ela tava valendo aí e 3,20 Foi aqui que eu comecei a comprar realmente E gastei o que seria no mercado da Steam R$ 200 reais, né? Mas, como eu comprei na China, foi mais barato. Já que o preço aqui na Steam não é o preço real do item. Logo depois, aí, do dia 31 pro dia 1 de abril, o negócio já começou a doideira. Começou a montanha-russa aqui. E logo depois a gente viu que o preço nunca mais caiu abaixo de R$3,20, velho. Depois disso foi só lua, galera. Passando aí alguns dias, o item já passou aí de R$5,00. Tá buscando agora R$6,00, irmão. Tá vendendo por R$6,00. Resultado, tô com quase. 100% de valorização em 15 dias nas minhas mil Fracture Case no dia que eu comprei na Steam elas estavam valendo 3.300 reais essas mil caixas hoje se eu fosse vender estaria vendendo por mil reais já estamos vendo quase 100% se concretizar No dia que eu postar esse vídeo provavelmente essa caixa já vai estar tá custando 6,60 e aí é exatamente 100% de valorização aí na Fracture Case relembrando por que, que a nossa escolha foi a Fracture Case simplesmente porque ela é é das cinco caixas ativas aí do CS a mais antiga então provavelmente vai ser a próxima a ser transformada em caixa rara né quando a gente tiver uma nova caixa lançada no CS ao mesmo tempo eu queria dar uma comparada na Clutch Case que foi uma caixa que eu recomendei para muita gente comprar porque essa é a nova caixa rara do CS né que foi removida do drop e ela nesses mesmos 15 dias foi de 4,50 para 7,30 ou seja 50% de valorização então, mesmo a Clutch Case sendo rara e tal, a valorização da Fracture Case nos últimos 15 dias superou a valorização da Clutch, mas é porque ela já tava um pouco mais cara mesmo, né? Mas só pra relembrar, eu lembro que no dia 17 de fevereiro, eu dei a cal dessa caixa aqui, quando ela custava R$2,50 agora ela tá custando 7,30, mano, olha que valorização insana eu tô pensando em comprar mil caixas, tá? Mas não vou comprar mil Fracture eu acho que ela já ficou cara, eu vou perguntar vou para vocês e vou ler os comentários qual caixa vocês acham entre essas próximas aí que eu vou mostrar deve ser a melhor vamos lá tô pensando muito em investir na Shadow case porque Shadow Dagger no CS2 deu uma hypada não sei se seria uma caixa boa a longo prazo porque uma hora a galera vai parar de querer Shadow Daggers eu acho uma outra ideia é investir em alguma caixa Chroma pode ser Chroma, Chroma 2 Chroma 3 tanto faz nas caixas Chroma a gente tem os drops raros facas Doppler e todas as facas Doppler estão valorizando muito Fira, Black Pearl e as fases, né? Mas a Chroma 3 aqui, que é a mais barata entre as três caixas Chroma, já foi pra 14 reais, cara. Um mês atrás ela tava custando R$5,50. Essa valorização aqui tá um absurdo, mano. Se a gente pega os últimos 15 dias, ela subiu 50%. Ela foi de 10 reais pra 15. Só que esse pulo aqui de um mês, de R$5,00 pra 15 é muita coisa, velho. 200% de pulo A Spectrum Case e Spectrum 2 Também é uma caixa muito boa que eu tô pensando em investir Porque ela também dropa Dopplers só que no caso das Doppler da Spectrum são outras facas né aqui a gente vai ter por exemplo a Butterfly Doppler Safira e Rubi que é a Doppler mais cara de todas e essas caixas Spectrum tanto um conta dois no último mês elas também triplicaram de preço de 450 para 12 de qualquer forma eu tô pensando em investir talvez umas mil caixas que custaria aí uns 15 mil reais ou da família de caixas Spectrum ou da família de caixas Chroma quantas vocês acham mais interessantes, galera. De um lado, na Spectra a gente tem a Butterfly Doppler, né? A Butterfly Safira, que é a mais cara de todas. Já na família Chrome a gente tem Bayonetta, Carambit, Flip e M9, tudo junto, cara. Essa caixa tá maravilhosa. Pois bem, eu tô muito em dúvida, então deixa aí nos comentários que eu quero saber e também me fala os seus investimentos que você fez, se deram bom, quanto você lucrou. Quase nada tá caindo de preço, tudo tá subindo, né? Só tá indo pra lua. Então, tô feliz que eu consegui dobrar meus investimentos aí nas caixinhas em apenas duas semanas. Foi muito rápido A gente se vê na próxima Eu vou continuar investindo quando eu tiver decidido Qual caixa que eu vou comprar Eu vou comprar elas aqui com vocês Comprar mil caixas E deixar nos armazenamentos E a gente vai analisando Ao longo prazo O negócio aqui é do mil ao milhão agora Tamo junto galera A gente se vê na próxima Um abraço Falou